Olá, esse é mais um vídeo meu fazendo café <risos> E a ideia, eu gostei, gostei dessa ideia E eu tenho uma pergunta para vocês O que vocês acham que aconteceria se nós descobríssemos habitantes em Marte? Se nós descobríssemos que tem vida em Marte, que eles estão lá São seres inteligentes ou não, mas são pessoas existindo em Marte Qual seria a reação de uma expedição, caso ela chegasse em Marte e descobrisse vida lá? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que dizer para vocês que nós temos sondas em Marte, em órbitas polares, e o que acontece é que essas órbitas são interessantes, porque o planeta também está girando. E essas órbitas polares elas vão de polo a polo. Tá? Conforme o planeta vai girando, e diga-se de curiosidade que ele gira, ele tem um, um período de 24 horas né, de giro do, em torno do seu eixo, ele tem o eixo inclinado, né? da mesma forma que a Terra, mais ou menos. Então o que acontece é que essas sondas elas percorrem o planeta e a cada volta elas vão percorrendo é, é, locais diferentes. Elas vão sondando, fotografando locais diferentes a cada, a cada volta que elas dão, por causa da, do giro do planeta em torno do seu eixo. Então se houvesse né, vida em Marte, pessoas vivendo em Marte, marcianos, vamos dizer assim, essas sondas já teriam fotografado coisas tipo dejetos, casca de banana, é, trilhos, qualquer coisa, qualquer artefato que fosse feito por eles. Então, pode haver vida em Marte? Não sei. Então, pode ainda ser descoberto, quem sabe, né? A ciência ainda vai descobrir. O povo pergunta sempre sobre isso, mas os, as sondas estão lá justamente com essa função de tentar detectar. Descobrir coisas novas em Marte né? O Curiosity Os outros rovers que já estão lá Vão tentando Quem sabe onde a gente descobre Mas por enquanto ainda não há evidência concreta De que exista vida bacteriana Mas voltando ao tema Voltando à pergunta Qual seria a reação De nós, seres humanos Ao chegarmos em Marte E descobrirmos que Existe vida lá né Eu já cresci de inteligente e tal, essas coisas é, O nosso passado nos ensina O passado do nosso planeta, da nossa história Nos mostra que nós não fomos muito agradáveis com quem nós descobrimos né? As colonizações estão aí, a história das colonizações Nos contam coisas bem estranhas, bem ruins Em relação ao que nós, faríamos, o que nós fizemos no passado Perdão com as pessoas que nós descobrimos, vamos dizer assim, com os nativos que nós descobrimos que já estavam no local. Vi de Descoberta das Américas e outras histórias de colonização por aí. Né? Se levássemos cientistas para Marte e os cientistas descobrissem os marcianos lá, é, os cientistas talvez quisessem estudá-los, quisessem é, conhecer, tentar fazer paz, tentar se entrosar, mas, será que seria isso mesmo? Bom, pelo menos eu tenho a impressão que eles não escravizariam os marcianos. E o inverso? Com relação aos marcianos descobrindo a nossa presença lá, o que eles fariam conosco? Qual foram a reação dos nativos quando os novos chegaram lá? Vocês conhecem a história da colonização americana? Como é que os americanos entraram para o Oeste, a conquista do Oeste americano? Tem várias versões né Alguém aqui já deve ter lido Aquele livro Enterra em, em meu coração na curva do rio Que é a história da conquista do oeste americano Contada por um índio É Olha não é uma leitura muito bonita De, de se ler É uma história inclusive muito triste Até hoje se fazem filmes né é, Existem filmes famosos Com John Wayne Vários filmes sobre a conquista do oeste é, Mocinho contra bandido Quantos de nós já de, de alguma idade que nós temos aqui, os 60 anos, vamos dizer assim, de 40 anos para cima, nunca brincou de forte apache ou de mocinho contra é, matando índio, que índio era o bandido, não é? Então, o que, que nós estaríamos fazendo ali? Justamente aquilo que faríamos se encontrássemos vida em Marte. Será? Bom, esse assunto foi discutido por Neil deGrasse Tyson, sim, no Star Talk. E foi desse StarTalk que eu tirei essa ideia de fazer esse vídeo. Inclusive eu twittei sobre isso ainda há pouco, né? Coloquei esse seria um bom tema. Ó, a água tá fervendo aqui. Eu vou fazer o café e vou continuar falando. Então, seria um bom tema, né? Pra eu debater com vocês. Então fica aí a pergunta. O que, que vocês acham que aconteceria? Se vocês é, descobrissem que existe vida em Marte, o que aconteceria? se nós destruiríamos os marcianos e tomaríamos conta do planeta ou se a tendência seria estudar os marcianos ou tentar fazer paz com eles dar espelhos, <risos> mostrar nossa tecnologia, quem sabe a gente aprenderia com eles também isso é só especulação gente, como eu disse, se houver vida em Marte, as sondas descobrirão então, era esse o tema que eu queria trazer aqui já já vai sair o meu terceiro episódio de Defending the Earth, né? Como eu prometi. Vou fechar aqui a cúpula a do café. Tá aí. Gostei dessa história de fazer vídeo enquanto eu faço café, tá? Então, até a próxima aí. Tchau, tchau.